Bueno, antes que nada, quisiera agradecer ao embajador de Panamá por que o encontrei en no Clube de Nacional por casualidade. E então ele me falou aí de la, la invitação para que tuviéramos esse encontro. E isso me alegrou, e me doy conta agora que estou falando em espanhol. <risas> Porque muchas veces, de los 12 años que he trabajado en el extranjero como diplomático, ocho años y medio fue en Sudamérica. Y un poco me daba la envidia, ¿no?, que entre ustedes ahí se llamaban hermanos. y Yo me sentí un poco el primo, y yo quisiera ser el hermano también. <risa> But of course I'd like to thank you uh, of course for the English speakers that are here and that are part of the Caribbean and Latin America and, and of course our sua thank you, thank you so much for your presence here. E muito obrigado realmente para, por essa oportunidade eu, sem, sem prejuízo de que eu aceite um convite dos senhores para que vá a uma das embaixadas, e eu farei com muito prazer, com muito gosto, é, eu quis fazer esse gesto aqui no Itamaraty, um pouco para que possamos celebrar é, a volta de uma relativa normalidade, que possamos pensar que, com o fim da pandemia, que, se Deus quiser, se aproxima, possamos é, novamente retomar os contatos presenciais, isso faz muita falta na diplomacia, eu acho que nada substitui esse contato direto. E dizer que, embaixador, senhor decano, eu fico aqui com um grande desafio, porque segunda-feira eu almocei no Palácio Santos, em Montevideo, e já disse ao chefe cerimonial que a comida tem que ser melhor do que a que eu comi lá. Vai ser difícil, mas nós vamos tentar. Eu, Enfim, novamente, é mais uma, é uma alegria, contamos aqui... Também com eh, companheiros, eh, visitas eh, de fora que hoje aqui nos acompanham, doutor Rodrigo Mudrovich, que não é da chancelaria brasileira ainda, mas é o candidato brasileiro à Corte Interamericana de Direitos Humanos, um grande advogado, um, um amigo do Brasil, um amigo da América Latina, que na defesa do direito, nas suas teses de mestrado e doutorado, sempre advogou é, pelo respeito à soberania, pelo respeito à autodeterminação e, e pela implantação é, do direito nas suas mais amplas vertentes aqui na América, na é, nossa região. Agradecer também a presença do secretário do deputado federal Floriano Pêssaro, que de São Paulo está aqui. Muito obrigado, Floriano, e, e a sua delegação, que hoje aqui nos visita e tão amavelmente, junto com o presidente da PECS, Sentou-se ao lado de quem tem o dinheiro, deputado. Fez muito bem fazê-lo, porque <risos> aí está muito bem. Mas era, na verdade, para agradecer, então, mais uma vez, a presença de todos aqui, dizer da alegria imensa que eu tenho é, de fazer, de ter feito esse gesto, e de fazê-lo aqui, de poder privar da companhia dos senhores. É, muito obrigado por seu tempo e para dizer que, em mais de um sentido, essa casa está sempre aberta, a, a todos os países, governos que as senhoras e os senhores representam aqui. Muito obrigado.